As pessoas de alta performance, elas têm objetivos traçados de curto, médio é, longo e longo prazo. Sim. Elas têm seus sonhos, elas sabem o que significam seus sonhos e elas têm conhecimento necessário para poder realizar isso. Então, a pessoa de alta performance, ela tem os seus objetivos bem definidos. Você tem os seus objetivos definidos? Você tem um plano de ação? Você tem escrito esses objetivos? O que você pretende realizar daqui a um ano? Como é isso? Você já parou para pensar? Sabe claramente o que é importante para você? Sonhos e significados, objetivos traçados, conhecimento, habilidade necessária para para poder cumprir e realizar esses objetivos que você está colocando. A pessoa de auto-performance, ela age em prol daquilo que quer, pois sabe o significado disso para ela. Então, os seus sonhos, de onde eles vêm, quais são as origens dele Já parou para pensar? Tem pessoas que às vezes têm alguns sonhos, alguns desejos e não sabem o porquê. Será que tem a ver com as suas crenças, aquilo que você acredita, aquilo que foi introduzido em você, o um meio? Já parou para pensar? Realmente aquilo que você está querendo realizar, é algo que você realmente ama, você realmente deseja? Ou é algo que não é seu? Talvez era do seu pai, da sua mãe? Da onde vem esses sonhos que você tem? Então procure no auto desenvolvimento saber realmente, profundamente verdadeiramente, se esses objetivos, se esses sonhos são seus. Porque se for seu, com certeza você vai conseguir realizar.